Neste vídeo, iremos cobrir a noção abstrata de consequência lógica, tal como introduzida por Alfred Tarski. A ideia básica é que, dado um conjunto FM, podemos definir uma relação que liga conjuntos de objetos de FM a objetos de FM. Na anotação infixa, escreveremos coisas como γ consequência ψ. Há várias maneiras de ler esse objeto. Uma delas é pensar em gama consequência psi como uma forma de capturar enunciados de conjecturas, a conjectura segundo a qual psi seria consequência de gama. Também podemos pensar em γ consequência psi como uma maneira de expressar enunciados de argumentos ou inferências que consideremos válidas numa argumentação. Mas quais deveriam ser as propriedades de uma tal relação de consequência nós vamos assumir aqui que essas relações obedecem três condições. A condição M, também chamada de condição de monotonicidade, diz que se Ψ é consequência de γ, então Ψ é consequência de γ união com qualquer outra coisa. Como dissemos, a relação de consequência tem um conjunto do lado esquerdo e, portanto, embora estejamos cometendo uma espécie de abuso de notação ao escrever γ, delta, Obviamente, o que nós queremos dizer com isso é gama união delta, dado que gama e delta são ambos conjuntos. Esse abuso de notação é comum na literatura e nós vamos usá-lo aqui. A propriedade R, às vezes lida como reflexividade, diz que Φ é consequência de um conjunto que contenha este Φ. Mais uma vez, estamos cometendo um abuso notacional e dado que gama é um conjunto de fórmulas e Φ é uma fórmula, escrever gama vírgula Φ só pode ser bem entendido como se dissesse que estamos falando de gama união com um conjunto unitário contendo Φ dentro. De novo, e como é de fato comum na literatura, nós vamos perpetuar esse abuso notacional. Deve estar claro que tanto M quanto R podem ser reescritos de diversas outras formas. Por exemplo, se Ψ é consequência de gama, e eu expando o meu conjunto γ para um conjunto delta. Então, ψ é consequência desse conjunto delta. Se φ está dentro do meu conjunto γ, então é claro que φ é consequência de γ. Finalmente, a propriedade T, vamos chamar de transitividade generalizada, diz que se ψ é consequência de um certo conjunto delta e, ao mesmo tempo, cada um dos objetos do conjunto delta é consequência do conjunto γ, então, é porque ψ é consequência diretamente do conjunto gama, sem precisar do passo intermediário através do delta. É como se o delta estivesse sendo cortado dessa argumentação. Um caso particular dessa transitividade generalizada é a sua versão que me diz que se φ é consequência de gama união com um certo ψ específico, e se esse ψ é consequência do gama diretamente. Então, este psi pode ser cortado e podemos dizer que Φ é consequência do γ. Note que em nenhum momento na definição da relação de consequência há restrições sobre a cardinalidade dos conjuntos envolvidos. Um primeiro resultado que é interessante comentar diz respeito à possibilidade de considerar uma família de relações de consequência e de, ao mesmo tempo, poder falar sobre a interseção de todas essas relações da família é muito fácil ver que esta noção de consequência dada pela interseção das noções de consequência específicas para cada integrante da família, também respeita as propriedades m, r e T+. A demonstração desse fato é absolutamente trivial. Suponha, por exemplo, que Ψ é consequência de γ, segundo essa nova relação de consequência. Por definição, portanto, Ψ será consequência de γ para cada um dos integrantes dessa família. Sobre esses integrantes, a propriedade m se aplica e, portanto, podemos concluir que, para cada um desses integrantes, si é consequência de gama união delta. E, novamente, pela definição de consequência para a interseção dessa família, si será consequência de delta também para a noção de consequência combinada. Verificações semelhantes podem ser feitas pelas propriedades r e t mais. Vale a pena mencionar aqui algumas propriedades adicionais extremamente importantes que algumas relações de consequência possuem. O primeiro exemplo é a propriedade de finitariedade, às vezes conhecida, principalmente no campo semântico, como compacidade Segundo essa propriedade, quando Φ é consequência de γ, existe um pedaço finito de γ, γ zero tal que o Φ já era consequência desse zero Outra propriedade importante é a invariância por substituição, às vezes também chamada de estruturalidade. Essa propriedade começa a fazer mais sentido quando o conjunto sobre o qual definimos a nossa relação de consequência tem um certo caráter algébrico, de modo que possamos falar sobre uma certa noção de substituição, que é normalmente definida não apenas como uma função do conjunto fm nele próprio, mas, de fato, uma função sobre o conjunto de geradores de fm. De qualquer maneira, aqui o que nos interessa é que essa propriedade diz que se F é consequência de γ, então, após traduzir Φ e γ por esta substituição, a tradução de Φ é consequência da tradução de γ. Ou ainda, podemos ler a propriedade de invariância por substituição como dizendo que a noção de consequência é preservada por esta tradução ou substituição. Não raro há quem defenda que a noção de invariância por substituição, no caso da lógica, é o que garante o caráter formal da lógica. É o que garante que a noção de consequência não depende do conteúdo, mas principalmente da forma dos objetos envolvidos, os objetos do conjunto FM, que em lógica, normalmente é dito conjunto de fórmulas ou sentenças. Permita-me falar um pouco mais sobre relações de consequência. Antes de mais nada, sobre a conexão dessa definição de relação com a definição dos chamados operadores de fecho. Permita-me introduzir aqui a definição de operadores de fecho, que nada mais são do que um certo tipo de função sobre subconjuntos de fm. Uma tal função é dita operador de fecho quando ela respeita a seguinte condição. Um conjunto x está dentro do fecho do conjunto y, e se, somente se o fecho de x está dentro do fecho de y. É muito fácil ver que um operador de fecho induz uma relação de consequência e vice-versa. Uma relação de consequência induz um operador de fecho. De fato, toda relação de consequência sobre Fm pode ser usada para a introdução de uma operação sobre partes de Fm. Definição esta que garante que esta operação respeitará a definição de operador de fecho. E, por outro lado, dado um operador de fecho sobre Fm, ou melhor dizendo, partes de Fm, podemos definir uma relação e verificar que essa definição garante que tal relação sobre Fm é uma relação de consequência. Vou deixar ambas as verificações como exercício para vocês. Os operadores de fecho também permitem definir uma noção muito natural de teoria. Uma teoria nada mais é do que um conjunto fechado. Do ponto de vista lógico, um certo conjunto gama é dito uma teoria se ele contém todas as suas consequências. É nesse sentido que dizemos que ele é fechado. Um outro ponto importante a ser ressaltado aqui é que as relações de consequência podem ser induzidas de fato usando sistemas dedutivos ou semânticas. Nos vídeos correspondentes sobre lógica, eu mostrarei como a cada sistema dedutivo podemos associar uma noção de consequência e, analogamente, mostrarei como a uma semântica também pode ser associada a uma noção de consequência. É possível mostrar ainda mais. De fato, é possível mostrar que a cada relação de consequência definida abstratamente como uma relação que obedece às regras R, M e T+, é possível capturar esta relação com algum tipo de sistema dedutivo ou algum tipo de semântica formal. Essa segunda direção da conexão entre relações de consequência e sistemas dedutivos pode ser explorada num estudo mais aprofundado da noção de consequência. Repassando, a noção de relação de consequência está intimamente associada com a noção de operadores de fecho. E daí podemos propor uma noção útil de teoria, tal como utilizamos em ciência ou em matemática. Dado um sistema dedutivo NAT, veremos como associar a esse sistema uma relação de consequência e, dada uma semântica sem, veremos também como associar a essa semântica uma relação de consequência. De modo que, no fundo, o estudo da lógica, tanto através de sistemas dedutivos quanto através de semânticas formais, pode ser entendido como o estudo de casos particulares de relações de consequência. Após introduzirmos a linguagem da lógica e, em particular, alguns conectivos da lógica, veremos que tais conectivos podem ser utilizados para internalizar na linguagem da lógica, chamada linguagem objeto, algumas doções da metateoria, da metalinguagem. Por exemplo, a vírgula do lado esquerdo, que diz respeito à consideração simultânea, neste caso, dessas duas fórmulas, pode ser capturada, usando a linguagem da lógica intuicionista, pela conjunção. Num certo contexto, gama, podemos dizer que psi é consequência de Φ1 e Φ2. Se si, e somente se, si, neste contexto, gama, psi é consequência de Φ1, conjunção Φ2. No contexto gama, psi é consequência de Φ, se si, e somente se, si. no contexto gama, temos Φ implica Ψ como consequência. Ou seja, na lógica intuicionista, pelo menos, a implicação internaliza a noção de consequência. Resultado este, que é conhecido às vezes como o metateorema da dedução. O absurdo é consequência de uma certa fórmula Φ no contexto γ? Se e somente se, não Φ, é consequência de γ nesse contexto. Em outras palavras, a hipótese Φ nos leva ao absurdo se e somente se não Φ é o caso. Classicamente, temos uma versão ainda mais forte disso. A negação de Φ nos remete ao absurdo se e somente se Φ é o caso. Então, enquanto na lógica intuicionista não Φ captura na linguagem objeto a passagem de uma fórmula Φ da esquerda para a direita da noção de consequência, na lógica clássica, qualquer acessão acerca da consequência de Φ a partir de γ pode ser transformada, recolocada, como uma acessão acerca da refutação de não Φ. Φ é o caso se somente se não Φ nos remete ao absurdo.